Isso é horrível, né? Um desastre total. Gente que não tem nada a ver morrer, bombardeada, explodida. O ser humano é louco. A guerra entre dois governos, entre duas posições, mata gente que está trabalhando, que simplesmente está se divertindo. Quem paga o pato do poder é o povo isso é errado algo deveria ser feito as pessoas deveriam pensar mais e plantar o amor não a guerra